Viva! Saudações! Aqui está um boneco. Antigamente faziam-se estes bonecos. Isto é uma corda velha, é uma, um cabo torcido. Antigamente havia estes cabos que tinham uma